Questão, colocar a Dama, a o festival alusivo à Mulher, em Chibuto, vai juntar artistas em voga. Mr. Bao, Lisa James, Anita Maquaqua, Dama do Bling, Mr. Tonito e outros músicos que incluem DJs. O festival tem como objetivo associar o convívio, a música e a festa da mulher. Já temos uma equipa que já está lá para dar início à, à instalação destes equipamentos podem crer que vai ser uma coisa do outro nível. E acreditamos que eh, possamos ter mais iniciativas e que mesmo que a gente não consiga ter mais iniciativas, pelo menos consigamos manter o que já temos e que de forma contínua a gente possa trazer estes eventos da melhor maneira possível. Mr. Bau garantiu tudo ser acautelado para o sucesso do evento e a alegria do público. Segundo disse Bau os artistas terão acompanhamento instrumental ao vivo. Vai ser um evento com, com banda, vai ser um espetáculo musical que vai ter lá uh, vários artistas. O festival vai até ao Raiar do Sol.